Pai do Senhor, a todos os irmãos do grupo, irmão Giovanni. Irmão Giovanni, que nós temos que falar dessa, dessas rachaduras na congregação da Vila da Base, é defeito da, da engenharia, né? Devido à ânsia de terminar o templo logo, rápido, por conta que Abreu Lima estava quase alugando um galpão por perto, então, nas pressa construir esse templo, e desde que construiu o templo, que há esse problema de rachaduras. E cada dia mais se agravando e eles não tomam providência. É assim como essa, existem várias congregações na área do, na, na, no Grande Recife também com esses problemas. É porque os irmãos muitas das vezes não falam por conta que tem medo, né? Se falar já sabe, vai sofrer retaliações. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor a todos os irmãos do grupo, irmão Giovanni. Irmão Giovanni, que nós temos que falar dessas dessa rachaduras na congregação da Vila da Base